O carro na minha vida, porque toda a vida, a maior parte dos carros que o meu pai teve foram sempre fós de várias gerações. É, como se teve, teve um 1300 GT, um MK1, depois, entretanto, uh, acabou por mais tarde ter um, um MK3, um, na altura, um, uns, uns corte 1300 laser, e após isso, adquiriu uh, um, um MK4, que será este modelo que aqui está atrás. Na altura, era um 1400 CL, mas uh, trazia todos os kits normais de um, de um RS Turbo à exceção do, da parte do, do alerão traseiro, que o alerão era ligeiramente diferente do que este da, da, da geração do RS Turbo. Uh, e nessa altura foi um carro que me marcou, uh, ficou-me e sempre gostei muito deste modelo. E eu sempre quis que, uh, ter um RS Turbo, o carro acho que uh, tenha continua a ter umas linhas bastante elegantes e um pouco atuais para, para mesmo para, para a altura, e foi uma, uma coisa que me ficou. E a partir daí uh, tentei perseguir esse... Esse, esse sonho de vir a ter um e que consegui viu e fui ter com, com, com, com o carro já tinha visto alguns outros mais mas que nunca nunca os valores nunca iriam estar tão tão perto como, eu, como adquiri como este eu adquiri este carro também numa altura um pouco conturbada da minha vida um, muitas coisas que tinham estavam a acontecer tanto a nível familiar como como de, a nível de trabalho, uh, mas o que é certo é que uh, não foi isso que me impediu de o comprar e, e era uma coisa que eu queria e adquiri, sem olhar para trás. <música> este carro para, para 1988 já tinha algumas uh, uh, diferenças para os carros da altura, inovações neste caso. Isto é um motor de 1.600, com 132 cv, 4 cilindros, e pronto. acaba por ser uma, um seguimento da, da, da sigla RS da, da Ford, e que de, denomina todos os carros esportivos que a Ford tem até a até atualidade. Não é um carro extremamente rápido, ao contrário do que as pessoas possam pensar, mas, como todos os Fords tem uma terceira longa, Uh, e desta altura, portanto, é ótimo quando nós chegamos, passamos de uma segunda para uma terceira e ela parece que nunca mais acaba. Uh, a suspensão é uma suspensão Cori, regulável em dureza está um pouco uh, ligeiramente rebaixado, mas não, não, não muito. Uh, o carro já vinha assim tal e qual como está quando eu o adquiri e é um carro bastante seguro nas curvas, que praticamente não adorna, e acaba por ser bastante interessante, como visto que o carro tem baques de Recar, nas curvas é um carro que se agarra muito bem e dá bastante gozo conseguir curvar de uma maneira em que não há, não há nada de, de balanços da carroçaria, nem para um lado nem para o outro e, e é muito agradável de conduzir dessa forma. E depois tem o motor que é engraçado e todo o som do turbo, que, é, que nestes anos 80 todos os turbos eram um bocadinho ligeiramente maiores do que aquilo que hoje em dia são, não é? E é praticamente é esse, é a sonoridade deste carro, é o handling que ele tem e a forma, basicamente a forma, a forma deste carro é, para mim, continua a ser uh, icónica. Este carro... Uh, acabou por criar uh, uh, o surgimento de um, de um encontro de automóveis que eu faço e que eu organizo aqui em Sintra, que é o Sintra Clássicos, que já acaba por ser uma comunidade, não é um clube, é uma comunidade tal de, de, de entusiastas de, de carros antigos. Uh, eu tenho uma, uma parceria com, com o Museu do Ar, em que nós fazemos os encontros dentro do Museu. Começou uma brincadeira, uh, com a volta de 12 automóveis. O que é certo é que a coisa começou a, a, a evoluir, o, porque para mim fazia, não fazia sentido Sintra ter um, um historial automobilístico tão grande uh, e não haver um encontro cá em, em Sintra que uh, divulgasse a cultura automóvel em Sintra. Infelizmente estamos parados, porque, tendo em conta a situação pandémica, mas, uh, mas esperamos que vamos voltar brevemente aos encontros, que acho que toda a gente está ansiosa para que isso aconteça novamente. A maior parte das pessoas com quem eu falo é... é ter um carro clássico é, é o prazer que nos dá de condução, é a diferença, é as memórias, porque isto, é, as, as histórias de quem tem um carro clássico normalmente vem sempre da família ou das influências que tiveram. E depois é as amizades com que, que, que tu consegues fazer, sem, sem qualquer hum, interesse. Porque as pessoas, quando se juntam, não interessa se a pessoa é o diretor-geral dali, o empregado de, de mesa da lá não interessa. Quem tem, tem por gosto e, e a partir daí cria-se amizades que nunca mais terminam. <música> Posso dizer pronto, que, entretanto, isto, o meu pai faleceu poucos meses depois de eu, de eu ter adquirido este carro. Felizmente, ainda, ainda consegui fazer com que o meu pai viesse dar uma volta comigo. E apesar de já estar doente, gravemente doente, ele levantou-se e uma das coisas que eu nunca mais me esqueço foi eu olhar para trás, no momento em que eu o chamei para ele vir cá abaixo, ver o carro. E quando dei por mim, já ele estava sentado dentro do carro mas mesmo com dificuldades foi ele próprio que entrou e sentou-se no lugar para vir dar uma volta comigo e pronto, e desde essa altura foi sempre um carro que me marcou e não penso que vendê-lo nem desfazer dele tão depressa porque faz parte de mim e espero que continue muitos anos na minha família e que um dia passe para o meu filho e, e que seja guardado tanto, com tanto carinho como eu guardei até hoje.